galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa saga de Minecraft. E eu começo esse vídeo meu para baixo porque nosso querido vizinho acaba de falecer. Isso, mas vocês ouviram o Cordo osvaldo faleceu. E, mano, ele é meu melhor amigo. Por quê? Por quê? Cordo volta. Ah, eu vou ter que construir um túmulo. Tá ah. Então, galera, pelo Clodo Oswaldo, deixa seu like, inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos aqui do canal. É, eu tenho certeza que se o Clodo Oswaldo ainda estivesse vivo... Ai meu Deus, eu vou ter que construir o nosso primeiro túmulo. Por que eu tô feliz com isso? Pelo amor de Deus, eu não tô feliz com isso. É... Bom, galera, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Primeiro, é que o Clodo Osvaldo faleceu. E a outra é que eu estava gravando um episódio e o episódio parou de gravar. Então, por isso... É, aquele episódio que eu gravei não vai ao ar, por isso que tá cheio, cheio de coisas novas aqui que vocês nem sabem Olha a minha bota de ouro Eu tinha feito essa bota de ouro no vídeo, eu perdi o vídeo inteiro Um vídeo de 30 minutos, onde eu fui para o Nether, construir portal, construir um monte de coisa ah! Então hoje vamos para o Nether, claro Só que com mais cuidado, né, porque... É um daqueles bichinhos lá, daqueles bichos lá. Deixa eu pegar logo meu arco, vamos sair aqui porque vai que tem monstro aqui. Não, tem não. Beleza. Cadê o Martin? Martin, olha, olha, olha ali. Olha ali. Sai daí. Ah, não, mentira que eu deixei o Martin no Nether, mano. Ah, aquele negócio de madeira ali que vocês estão vendo é o túmulo do Osvaldo Isso mesmo que você ouviu eu fiz um túmulo para o Clodo Oswaldo Clodo Osvaldo volta ah, Quem vai cuidar dos meus bichos quando eu estiver fora? Quem vai cuidar da minha fazenda quando eu estiver viajando? Clodo não sei porque eu tô falando com essa voz Se bem que o Minecraft tá travando Mas não é culpa do Minecraft Ó, oh, eu tinha feito túmulo no, no vídeo Ó, oh, Ele era meu melhor amigo e esqueci de colocar amigos, tá de parabéns, Gabriel Ah, depois eu ajeito isso, é pelo Codosvaldo. E sério, eu já, eu já ia construir outra casa pro Codosvaldo. Clodo ia construir outra cla clase, eu tô falando muito bem nesse vídeo. Ó, lá está o baú com todos os, quase todos os itens, eu não tenho todos ainda pra construir a casa do Clodo Osvaldo Agora eu vou ter que buscar outro villager. Ó, só tô com pedra, ainda falta madeira. Mas bom galera, hoje vamos para o Nether, eu tenho que buscar o Martim primeiro, né? Porque eu não quero deixar o Martinho sozinho. Vocês vão ver o caminho que eu fiz. Eu fiz até um portal, meu querido. Eu tô falando que nem carpira. Vai, entra. Enquanto isso, você vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra receber todos os vídeos do canal. Tá saindo muito vídeo. Tá saindo vídeo toda quinta e domingo, às 5 horas da tarde. Bom, se bem que tem gente da Rússia Indonésia... Eu não sei falar essas línguas, mas... Vocês falam espanhol. Olá, viva amigo. Eu nem sei se é assim que se fala, mas tá bom, bora Vamos lá Primeira coisa, eu tenho que sair daqui logo Antes que eu comece a ser atacado Eu odeio esses blocos Eu tô com uma bota de ouro, tô Sabe por que eu tô com uma bota de ouro, galera? É porque Tem uns bichos aqui se Eles são muito jeito. Se eu não tiver com, bo... com alguma coisa de ouro é... Eles começam a me bater Sem sacanagem E no último episódio eles começaram a bater no Martim Porque eu fiquei com raiva deles ah tá, não é que não. Não são esses bichos aqui, são outros. Vai, Gabriel, acho o um negócio. É porque eu tinha construído uma passagem aqui, vocês estão. Olha ali. Olha ali, era é daqueles bichos que eu não gosto. E também do guest também. Ah, daqui, querido. Isso, morreu. Vamos lá. Ah, eu lembrei. Eu tinha feito essa passagem. Ai! Ai! Ai, eu tô pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Ah! Não tem gas aqui, né? Eu não quero que ele me derrube de novo. Vai, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. O Martinho tá aqui sozinho, Gabriel. O Martin tá aqui sozinho, Gabriel. Que bicho é esse, hein? Ai, ele me bate! Ele me bate! Tá travando! Ele me bate! Ei! Sai! O que é que tu dropa? Nada. Lixo! Vamos lá, pra onde é que eu iria? Pra onde é que eu iria, né? Tá travando demais esse jogo. Pra onde é que eu vou, meu pai eterno? Pra onde é que era o caminho, meu irmão? Ah, eu lembrei. Isso aqui é um bioma novo. Onde eu não faço a menor ideia do que fazer com esse bioma. Então você fala aí nos comentários, se você souber. Mas eu tenho certeza vocês são, vocês são tudo minecrafteiros, Eu sou um... Ah, não. Aí vocês estão de brincadeira. Aí só pode ser brincadeira. Não, aí vocês me quebram. Ah! Não, eu sou horrível de flecha. Deixa eu acertar, caramba. Ah! Acertei. Mas eu tomei muito dano. Não, tomei dano absolutamente, dano nenhum. Ai, tá travando demais. Bom, galera, eu vou voltar daqui a pouco, que tá travando demais, tá? Eu já volto. galera voltei continuou travando o jogo incrivelmente absolutamente nada nada mudou ó oh, meu pai eterno que ai ai ai ai ai fogo fogo eu tô pegando fogo ai para de travar Minecraft o episódio vai ficar ruim é acabar gravar isso mesmo eu tô te parabéns tá te parabéns Gabriel meu pai até, deixa eu ver se tá gravando Tá, ah, tá gravando Beleza Ai, meu pai até, na câmera caiu Que negócio é esse, hein? Trames ou Fungos Fungos? Que? Fungo? Não, não quero isso não, isso é fungo Não, não quero isso eu não quero isso, não quero isso Sai daqui Me diga o que é que dá pra fazer com fungo Ai meu pai tá. Que vai travar eu vou morrer de novo Meu pai eterno Tem que começar a construir isso direito, Gabriel Corre, corre, corre, corre, corre Yes, yes, yes, yes, yes Corre negada Ai, quase caí Beleza, o portal tá aqui Onde é que tá o caminho Que eu fiz ah, tá, é porque... Mano, mentira que eu, que eu esqueci disso. Eu tinha tampado o caminho. Olha quem tá aqui, o Martim. Martim, deixa eu fechar aqui pra os bichos não ficarem vindo pra quê? Nos aperrear. Amo, Martim. Martim, Martim. Olha ali, onde é que tá o desgramado? Por que eu tô com terra no inventário? Não, pelo menos você viu Bloque esse? Blocos. on planks? Que isso? Ah, dá para fazer com aqueles negócio? Vai se viva a construção. Vai. Ah, eu tinha construído um portal para lá. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Sorry, vamos, vamos, negada. Vamos. Ai, meu pai tá no um buraco. Ó, eu tinha construído o um portal aqui, mas quando eu saí tinha saído bem pertinho de casa. Que eu tô falando com voz de carpira. eu tô parecendo carpirra no um dia disso. meu pai eterno. vamos então no caso eu vou ter que quebrar o portal, eu vou quebrar o portal e vou ter que fazer em outro canto, tá, beleza, ai meu pai eterno, como isso vai demorar, ai, ai meu pai eterno, quebra, Galera, eu voltei a ajeitar com o microfone. Já tirei aquelas coisas, né? Deu 10, 10 ou era 9? Ah, não, ainda tinha um dentro do meu inventário, então era 10 mesmo. Então vamos lá, pra onde é que a gente vai? Como eu odeio aquele bicho! Eu descobri que aquele bicho bate em mim. Eu posso morrer, morrer é claro que pode morrer, né? Olha aqueles bichos ali, ó, das uma edição que eles me batem se eu não tiver de. Que, que bloco é isso? Que eu nem sei Faço a menor ideia Ah Não, não vou acabar pra baixo não Eu não vou acabar pra baixo O bicho tá lá embaixo O bicho está lá embaixo O bicho está lá embaixo Beleza, já sei o que eu vou fazer eu vou cavando, cavando, cavando, cavando, cavando Até não sei nunca Então beleza Pra onde é que nós vamos? Pra aqui Fazer... Não, não um é para dar shift, Gabriel Vamos lá, vamos fazer isso daqui Tomara que eu não caia lava Vai, Gabriel, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai Rápido, rápido, rápido Eu tô com grande medo de... disso aqui dar tá na lava Não tô falando Eu não tô falando, querida Cadê, cadê meus blocos? Tá aqui, meus bloquinhos Pega meus bloquinhos. Não, não é pra quebrar. Vamos lá. Vai tipo uma pontijinha aqui, Gabriel. Só tentando não cair. Pelo amor de Deus. Eu tô com grande medo de eu morrer de novo. Entendeu? Vamos lá, acabando de novo. Ah, também eu descobri que cada bloco no nether... Do nether. Você tá de parabéns. Tá falando direito, Gabriel. Eu, ah, tá... Ai! Hoje, ah, por isso que eu não tava conseguindo sua mula, seu asno. Mula aquática. Mula já é aquática, o jumento. Jumento marinho. Tá, beleza, eu não tenho, eu não tenho. Sai daqui, meu pão. Me vai ai, pra lá. Eu tenho tocha. Tá, tá, beleza, eu vim muito preparado. Tá te parabéns, Gabriel. Oh. O bicho nojento, é mosca. Vamos lá, galera. Continua cavando. Na verdade sou eu que tô cavando, não é você. Olha, o bloco que eu tava querendo pegar. Que bloco é esse? Hein? Isso é.. Que, que negócio é esse? Ah, eu não tem espaço no inventário. Que ótimo. Vamos lá o que, é que eu posso tirar stick. Pronto, o que, que é isso? Nether quartz quartz? Que quartz? Ah, dá pra fazer o um bloco de quartzo. É quartzo, né, Gabriel? Tá, beleza. Continua cavando. Depois eu venho pegar esses negócios. Continua cavando até o infinito e além. Ai. Eu vi alguma coisa ali embaixo. Ah, não. É só o jogo travando mesmo. Vai, cava, cava, cava. Vamos cavando. Tá, beleza. Tenho que dar shift. Vamos embora, não vamos andar. Ah, porque tem um buraco aqui. Agora eu entendi. Agora eu entendi esse jogo. O jogo é meio louco, né, bicho? Mais quarto. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai continuar. Tem buraco aqui também. Ah, meu pai eterno. Se eu tivesse. Ai meu pai eterno. Se eu tivesse feito isso, né, meu querido? Eu estava ferado Vai, anda, anda, anda, anda Ah, eu, será que eu falei? É, ah, eu lembrei Eu acho que eu já falei isso, né Edição me corrija Deixa eu ver se tá gravando Tá, tá gravando Edição me corrija é, Cada bloco no Nether são Oito blocos no mundo real Não no nosso mundo, no mundo Minecraft Entendeu? Outro buraco Caramba, quanto furaco meu Pai Eterno. Vai, continua cavando. Será que aqui já tá bom? Que isso? Ouro. Boa, Gabriel. Ouro é bom. Principalmente para fazer essas botas. Mas dura muito pouco. Ah, eu também descobri que se eles me veem pegando o ouro deles, eles me batem também. Depois eu também vou pegar esses bichos. esses negócio. Vai, continua cavando, cavando, cavando, cavando, cavando, cavando, cavando. Vai acabar pra baixo também Eu tô com muito medo de eu sair aqui na lava Enquanto isso, ah, eu dei spoiler lá no Sparkle no, Na nossa comunidade de membros Do que é que ia acontecer neste episódio, entendeu? Você entendeu? Então, faz parte da comunidade de membros lá Que eu vou continuar dando spoiler A cada episódio que eu for fazer Eu vou dar outro spoiler, entendeu? Então, continua Vai lá Faz sua conta lá no Sparkle. Baixa o Sparkle. E vai, né? Pesquisa lá. Bia Members. Aí vai estar tá lá o vídeo onde eu falei o que, que ia acontecer nesse episódio. E apesar que a gente tinha morrido. Com o Ai. Eu pensei que eu não tinha caído. Beleza. Eu devia ter trazido tocha, né, Gabriel? Ah, não. Deixa o Martin sentado. Não. Não, sua mula. Abre, abre, abre, abre Tá travando demais Meu pai, até Olha que eu nem tô usando shader Se eu tivesse usando era errado, né Bora, meu consagrado Bora, meu querido Vai, abre, abre, abre, abre abre! Tá, beleza O Matinho ficou sentado lá Pelo menos ele está seguro lá, né Tomara que ninguém venha perto do ele, né Tomara que ele esteja seguro Porque se não tiver, eu vou esganar Quem Deixou Quem matou ele Que Eu não quero que ele morra Eu te prometo, Martim, que você não vai morrer Tá, beleza Nesse passo já dá pra fazer? Não, não dá não Tem que abrir mais Ai, meu pai do tá. Vamos ver onde é que a gente vai sair A gente não, eu vou sair né? Porque vocês estão dentro de casa, né E não saiam de dentro de casa tá, Abre mais pra cima também, hein? Abre, abre, abre, abre, abre Vai cavando, cavando, cavando Cavando, cavando, cavando, cavando Meu pai, eu sei que vocês odeiam quando eu estou cantando na minha saga Minecraft Vamos lá é, Eu nem sei qual vai é ser o título desse episódio Porque não tem título legal para esse episódio Vamos lá Dois... Beleza, que? eu quebrar esse bloco aqui Pelo amor de Deus Eita, minha picareta tá, tá se acabando, né? Toma cuidado, Gabriel. Você devia ter feito mais pra frente, né, Gabriel? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pra frente. Pra frente. Bora, meu filho. Não trava, não, pelo amor de Deus. Eu não quero que trave de novo, não. E para de gravar, não. Ah, eu, eu, eu acho que eu contei. Eu tô com memória ruim demais. Que eu tava gravando o episódio Esse episódio aqui não era pra estar tá saindo Porque eu tava gravando ele E o negócio parou de gravar Eu fiquei com raiva Mas com tanta raiva Com tanta raiva Que só Deus sabe Isso meu consagrado Vai Eu acho que é assim O portal Pelo amor de Deus Se tu não, se tu não souber fazer portal Gabriel, Pelo amor de Deus o Último bloco Eu tenho uma leve pressa aqui, não é assim não Mas tá bom, eu tenho isqueiro Ah, quer ver que eu não tenho isqueiro? Tenho certeza Tenho isqueiro, aleluia Aleluia Tomara que não esteja de noite lá Então, vamos lá Martim, fica aí Não, não, sua mula Você tá com muito bloco, pelo amor de Deus Vamos entrar no portal 3, 2, 1, entrei E peguei os 15 blocos Que ótimo Onde é que eu vou nascer, hein? Ai meu pai eterno Enquanto isso, você vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho pra receber todos os vídeos aqui do canal E aliás também Me seguir nas minhas redes sociais, né? Seguir o suporte também suporte é, a... Suporte Bialves, né? Também, né? E se você quiser me patrocinar o link... Ah, deixa para lá, você vai saber mesmo Abre, abre, abre, o vídeo já tá com, deixa eu ver aqui, peraí É, eu acho que o vídeo já tá com mais de 20 minutos, sem brincadeira, tem uma leve pressão, eu tenho uma leve pressão Por que eu tô falando assim, eu não sei Eita, eita, onde é que eu nasci, não, eu nasci em cima de uma árvore Que ótimo, não, que ótimo mesmo, porque vai que, vai que onde eu nasci é, é cheio de coisa, né Ai, como eu queria ter trazido o Atlas, pra que eu nunca mais andei com o Atlas? Eu trouxe cama, eu trouxe, aleluia. Você tem que vir preparado, Gabriel. Tem que vir preparado. Ah, eu não posso colocar cama em árvore, que ótimo. Eu tô de parabéns. Eu estou de parabéns. Deixa eu ver se eu tenho madeira. Eu não tenho. Tenho terra. Tomara que eu devo colocar em terra. Ah, não. Era o dia, tava amanhecendo. Pelo amor de Deus, Gabriel. Onde é que eu nasci? Portal, fica. Meu pai eterno. Tanto mosca. Tô fazendo, tô fazendo nem caipira né? Que floresta é essa? Fica aí, portal. Não sai daí, não. Como é que eu vou descer? Eu não faço a menor ideia. Aquilo ali é o quê? Ovelhas. Ai, não mata não. Ai ai daqui, moço que eu tô com fome eu tô com... Ah, eu esqueci de dar comida pro... pro bichinho Ovelha marrom, que ótimo Bonitinho, ai Caramba, pelo amor de Deus Que negócio é esse? Ah, não dropa, não dropa não, é? Eu tenho um machado Tenho um machado Tem, tem um machadinho Vem, machado Será que você consegue dropar isso pra mim? Não um dropa? Então tá bom, né? Fazer o quê, né? O que é que tem demais nessa floresta? Cogumelos! Ah, oh, meu Deus! Aquilo é cogumelos! Ah, falando em cogumelos, tem uma coisa rara no Minecraft, né, galera? Que é a... É... A Ilha de Cogumelos, que eu pretendo ir ainda mais pra frente, não sei em que episódio, mas mais pra frente, vai. E aí? O que é que eu faço agora? Eu estou perdido, negócio desse, né? Meu portal tá lá em cima. E eu não sei pra onde ir, tá ligado? Não faço a menor ideia, mas a menor ideia... Eu dei, ah, eu dei esse pau pontinho em casa Porque caso morreu, morrer eu vou voltar para casa, né galera Pelo amor de Deus Ai Meu pai eterno Tá travando tanto que eu não consigo andar Eu não consigo andar, tá chegando a ponto de eu não conseguir andar Eu acho que o título desse episódio vai ser Achei cogumelo Que eu não faço a menor ideia do que vai ser o nome desse episódio, vai saber Continua gravando Beleza Continua gravando que eu quero esse vídeo eu não quero perder esse vídeo, não Tá travando, travando, travando Bora, meu querido, para de estar Deixa eu ver se tá gravando, tá Beleza, vamos lá, galera Bom, até agora, nada de novo Absolutamente, só o bioma Que talvez seja o nome do episódio Só o bioma, só isso Vamos lá, vamos seguir em linha reta Pra depois voltar E voltar pra casa, né, meu querido? Porque não tem nada pra explorar aqui, não Bom, vamos lá Que isso? Uma árvore caída? Nossa Oh, meu Deus, até no Minecraft tem isso Caramba Quem fez isso vai, vai ser processado Não é pra derrubar árvore nenhuma, não O que é que tem de novo aqui, querido? Ai, como eu odeio floresta Não Minecraft, não me entenda mal, pelo amor de Deus Eu amo Floresta na vida real Eu só odeio no Minecraft Floresta Porque é um saco ter que passar por folhas E o pior é que eu vou ter que, tipo Sabe, o episódio já tá muito longo, sabia? Vai ser demorado pra editar, né? Coitadinho de mim Ah não eu, eu ainda pulei eu sou uma mula, eu sou um asno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem mais coisa pra aqui? Absolutamente nada. Que ótimo. Eu tenho que lembrar o caminho de casa, né, Gabriel? Você tem que lembrar, né? Ai, meu Pai Eterno. Por onde é que eu vou, meu consagrado? Pra onde é que Joey foi? Só seguir linha reta. Nossa, que erosão loucoça. Loucaça. Eu tô muito longe de casa. Você não tem noção do tanto de longe de casa que eu tô. Deixa eu colocar o bloco. Deixa eu colocar o bloco, querido. Não. Tu é um ágil, Gabriel. Você é uma mula. É uma capivara marinha. Eu não sei por que, mas sou. Pronto, aleluia, ai Tô tomando dano Ah, deixa eu subir Deixa eu subir Eu vou colocar esses blocos de nether Aqui pra saber que eu já vim aqui, entendeu Vamos lá Continua, Gabriel Continua seguindo em frente Seguindo, seguindo, seguindo Que seguindo Pra aqui tem o que Tem nada. Absolutamente nada. Ah, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, só dar... para quando eu for voltar, eu colocar um bloco aqui para saber que é para virar para lá. Coloco o bloco para lá. Saber que é para virar para lá. Eu tenho que dar dicas que eu passei por aqui, né? Porque senão não consigo voltar para casa, né, meu querido? É, vamos lá. É, vocês podem me dar ideias de vídeos aí nos comentários. Eu vou deixar os. É, podem me dar ideias aí nos comentários do que, que eu posso gravar, que tipo de jogo. Que eu não posso ficar só aprendendo no Minecraft, né? Porque vai ficar muito chato pra vocês. Eu só no Minecraft. Caminhão! Ai meu pai, Deus. Vou colocar outro bloco aqui pra me lembrar que. Eu passei por aqui outra aqui eu queria do só para o terceiro que eu passei por aqui vamos vamos vamos vamos vamos vamos corre corre corre corre tem o que nessa floresta oh podia ter pelo menos galinhas não não é bom Ei! oh o bom de minha espada tem fire aspect que é aspecto de fogo é que a carne já vem torradinha ou seja não preciso de forno entendeu Botar a árvore cortada. Eu vou, eu vou processar quem fez isso daqui, tá bom? Eu vou processar. Coloca outro bloco, Gabriel. Eu vou processar vocês. Olha, filme de neve. Eu nunca, nunca nasci no filme de neve. Aí coloca no bloco, Gabriel. Você tem um monte de bloco. Deixa eu subir, deixa eu subir. Vai subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo, subindo. subindo. Ah, cala a boca, Gabriel. Ah, mosquito infeliz outra coisa rara é a raposa da neve, né? eu nunca vi alguém encontrando a raposa de neve, mas tá bom, né? O que é que tem nesse furar Tem absolutamente nada! Ei! Que ótimo! Deixa outro bloco aqui. O que é que tem nesse negócio? O que é que tem aqui? Tem nada! Ei! Ai, meu pai, Teno, sai daqui! Eu me machuquei que um dia desse, tá só a mosca perto de mim. Eita, que os que Os porcos são doidos. Oi. Vocês hoje estão li livres. Vocês acharam mesmo que ia matar os porcos? Coitado. Deixa os bichinhos viver. Pelo amor de Deus. O jogo me obriga a não ser vegetariano, mas eu também não sou vegetariano. Mas eu não quero matar os bichos. Ai! Você tá de parabéns, Gabriel. Minha armadura, tá de boas? Tá de boas? Só a bota que vai acabar logo, né? A bota de ouro, tô falando. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos correndo, seguindo em frente. Ai, Lhamas! Olha, Lhamas! Eu quero levar essas lamas pra casa. Você, você vende o quê? Bora, meu querido, abre. Nossa, que tanto lixo, meu pai eterno, Godzilla tem um monte, querido, é, tem como eu pegar as suas queridas lhamas? Ah, tem teu correio, ah, ainda por isso, ah, eu gosto de liama, deixa eu pegar essas liamas, por favor, ah, depois eu vou pegar, Ai, ah, e pra lá, vamos, vamos, eita, tá ficando de noite, pega a cama, Gabriel, pega a cama, você não vai querer morrer. Tem absolutamente nada por aqui. Eu vou colocar outro bloco para aqui, seguindo em frente. ai vai, vai. Eu passo aqui em frente, Gabriel. Beleza. Coloca a cama. Bad. Deixa eu dormir. Tá ficando de noite. Deixa eu dormir. Na minha vida real eu posso dormir... Não, mentira, que eu não posso não. tenho que estudar, né, Gabriel? Deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Agora eu posso dormir? Pelo amor de Deus, eu não quero morrer não Aleluia, glória a Deus Tomara que não venha um creeper aqui e, e me mate Pelo amor de Deus O vídeo já tá com mais de 30 minutos Se eu não me engano, não, mentira, tá não Tomara que não Que pelo amor de Deus Se o vídeo estiver com mais de 30 minutos Eu estou frito Pra lá, está verdinho, Pra cá Tem absolutamente nada Ai, cuidado, Gabriel. Cuidado. Cuidado, vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Ai, isso doeu. Ai, doeu também. Ai, doeu também. Caramba, para de me doer. Ai, meu pai. Parece que eu tô gripado. Eu não tô não, né? Coronavirus não. Prontos, vamos lá, É a câmera parou de gravar de novo, sem sacanagem, que é porque é a câmera me avisando que o episódio tá muito longo. Vamos lá, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos direto, vamos, vamos direto. Não tem afogado aqui não, né? Beleza. Eu queria que tivesse um afogado, nossa, que pesado um afogado, não, me... não mas tá bom. É, eu queria que tivesse um afogado com tridente, que eu podia pegar o tridente dele, entendeu? Você entendeu? Vocês entenderam? Olha, quem tá assistindo episódios até aqui, vocês estão de parabéns. Você está de parabéns. eu tenho certeza que ninguém assistiu até aqui, entendeu? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, vamos lá. Seguir direto. Diretinho. Por quê? Porque não tem lugar pra ir, né, Gabriel? Vamos lá. Continua deixando as marcas onde você passa. Olha, olha o tanto de bloco que eu já gastei, caramba Vamos lá O episódio já tá com 30 minutos Ah, dá pra rir Olha que é essa. Eu mudei de uma coisa para outra do nada Isso vai servir para construção Dropou alguma coisa? Nada Deixa eu tirar essa pena do meu inventário Você dropa alguma coisa, pelo menos? Absolutamente nada, querido. Então vamos seguir em frente. Ah, mentira, bro. outro cachorro. Ah, ah, ah. É a namorada do Martin. É a namorada do Martin. Ah. Tudo valeu. Tudo valeu a pena, mano. Tudo. Tudo. Vamos. Vamos, não. Você vem pra casa comigo. Então, galera, esse foi o episódio. Quando, quando chegar o próximo episódio, eu vou já estar em casa com vocês. Coloquem os nomes aí nos comentários e eu vou escolher alguns. Podem me mandar nas minhas redes sociais também. Então, simbora, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!